E aí pessoal, ordep 0 na área, beleza galera? Seguinte, depois de muito tempo voltando com reviews, exatamente então, mano, para ter mais reviews, já vou pedindo para você deixar o likezito. Vamos bater a meta de 300 likes, mano. Se bater a meta de 300 likes, faço o próximo review e assim sucessivamente, tá galera? Então hoje eu vou fazer dessa arma aqui, mano. Que arma cabulosa, essa moedor. Essa moedor, mano, deixa a PR39 no chinelo. Vamos lá. Ela, vocês veem que eu já joguei com ela, já dei 31 kills com ela. É tiros. Olha só, 31 kills, mano, 1377 tiros, mano, precisão 5%. É uma arma com fire rate altíssimo, mano, mas que delícia de arma. É Arma Prestigio, a primeira nova série de armas Smart. O moedor incorpora uma unidade de processamento que pode gerar um campo estranho de partículas. O campo faz com que as balas, de algumas formas, percam, percam massa por curto período, blá, blá, blá, blá, Isso daqui, tipo, é aquela jogada da Gameloft para trazer um futurismo aí a arma e uma história, né? Então aqui, galera, eu coloquei o redutor de faísca, tá? O pente estendido. A mira. Mira laser, mais simples possível, eu não gosto de enrolação com mira, tá? E camuflagem sem camuflagem, tá? Arma prestígio, aqui eu tô testando, é, tenho mais uma hora aí de teste, tá, galera? E assim, pra você ver, olha o dano, mano. O dano dessa arma deixa a PR-39 no chinelo, cara. Além de deixar a PR-39 no chinelo, é, ela tem uma precisão maior, tem o mesmo alcance e a taxa de tiro, mano... É superior ao da PR Não, é um pouquinho menor do que o da PR Mas quando vocês verem na gameplay Mano, o pente acaba rápido Se você for do de gesso, você tá ferrado, moleque Você tá ferrado porque você não vai conseguir jogar com essa arma Vai ser um kill e um Reload Então, galera, eu já joguei, tá? Já fiz a, a gameplay com ela e eu vou deixar aqui rolando, tá? Pra vocês verem como, verem como funciona essa arma, mano. Que delícia de arma. E eu conto com o gostei de vocês. Comentem aí se vocês querem que eu continue essa série. E Não se esqueça da meta de 300 likes. Então, meu, antes de ver a gameplay, já rola aí a página. Já dá o like, não custa nada se você é inscrito. É, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino, demorou? No mais é isso, deixa a gameplay rolar e eu fui! Take my hand, and you wanna go now? Turn it up, cause we never turn it down I take you there, take you there, take you there, yeah Where you wanna go, doesn't even care, yeah, like, yeah, yeah, Rainbow road racing in a purple drop top Shorty next to me and we smoking from the gas, yeah Water for things like, ooh, yeah She got a short like, ooh, yeah Water my fire, don't stop Turning my check if you don't drop Watch the rain, it falls from the cloud, yeah It with a purple make it loud, yeah Watch the rain, it's gone from the clouds, oh It doesn't even matter, yeah, yeah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 in a purple drop top Sharding next to me And we smoking from the gas, yeah Waterfall things like, ooh, yeah She got a shot like, ooh, yeah Water my fire, please don't stop spending my check if you don't talk. Watch the rain, it falls from the cloud, yeah Mix it with the purple, make it loud, yeah Watch the rain, it falls from the cloud, ooh It doesn't even matter, yeah, yeah